Bora agora pro capítulo 9 da nossa gameplay de Resident Evil 4 remake. Luiz, cadê você? Perdão, eu, eu fiz besteira. Resgate-me, príncipe encantado. Vou te mostrar o encanto, amigo. <risos> Vem. Tô no salão de baile depois do pátio. Não se atrasa pra dança. Não dá pra acreditar. Ele tá encrencado, não podemos deixá-lo, né? <risos> Caramba, pior que fazer esse labirinto com a Ashley vai ser de doer, viu? Até mais tiver cachorro aqui, cara. Vamos <laughs> lá. <coughs> foi, foi. Pior que eu nem. Peguei o que tava aqui, né? Ou não tinha nada aqui? Tinha pulo aqui, ó. Pesetas. por aqui, mas antes temos que dar um jeito no portão falta só uma né, agora onde tá Fofa. Pô Ashley, eu não sei onde está a outra a gente sair desse labirinto. E eu! Eles estão aqui! Ashley, corre! Ah, Merda, meu colete! Sangre... Sangre... Sangre... E aí? E aí? E aí? No jeito dele. Leo, cuidado. Yeah. Ah, Matando. Depois eu vou organizar isso Acho aqui também, tá no um toque Tô já. Leãozinho não abre Ou algo que você deve gostar, destrou todos os medalhões. Tem boas novas, parceiro. Andei descrindo ferramentas de alta qualidade, melhorias. Tá. Boas Cheirinho ao álbum. Tem novidade aqui pra você. O que tem? Lá em cima tem um símbolo na parede. Estátua de cobras. É, tem que pegar a cabeça dessa aqui, né? Provavelmente. Um salão de jantar. Comer aqui? Não valeu. Matamos a charada. Tem que tomar essa mala e turma, gente. Olha nenhuma, uma armadura. Aposto que serve como colete à prova de balas. <risos> Meio antiquada de. Mas pro meu gosto. Hum, que pena. Você ia ficar bem elegante numa dessas. <risos> Ashley, fica aí em cima! Na moral, vamos organizar isso aqui, tá muito bagunçado. Isso não, que isso, gente? A armadura fala, por que, sério. que eu Só sabia que isso ralar? as covas, cavaleiros. <risos> Pega a alavanca. Sem problema. Curti essa parte, viu? Curti. Igual ao original, mas com algumas coisas diferentes. Elas não vão ser me... Assistir, né? Será que se eu matar o rato daqui conta? Conta. Parece que ainda falta uma peça. Isso aqui Não deve abre. ser pra sair Estamos presos mesmo Pisar limpa será comigo <risos> <risos> tá mover. A louca e para trás Joga com pegar. ela Será que é igual no clássico? me assusta assim. Isso é um relógio. O caminho rumo ao mausoléu oculto, os ancestrais em repouso respondem à hora escolhida, se procurais a benção do Senhor, tendes coragem e não temeis a escuridão. Provavelmente para colocar a hora certa ali, né? Sei lá, não dá pra quebrar isso aqui. Os ponteiros se mexem. a menor ideia. Uma secreta ou algo assim, talvez chaves. Isso é pra abrir lá. Quer ver que tem bicho aqui embaixo armadura. Não brinca. Ai, qual dessas? Coitada da Ashley, velho. A chave para sair deste lugar, maldito, é o um emblema da família Salazar, para encontrá-lo deve me arriscar no local onde aquelas armaduras amaldiçoadas esperam o mausoléu subterrâneo. O senhor misericordioso, coloque sua justiça virtuosa sobre o usurpador ímpio, o monstro maníaco Ramon Salazar, e que sua luz azul abençoada proteja seu servo eternamente fiel. Deve machucar as armaduras, né? Isso aqui, no caso. Quebrado? 114 talvez Desespero, gente Vem de falar que eu cansei. Mas, hein? Não, não, não, não! Não Relaxa, filha, vai dar tudo certo. Que verdade de cara com os outros. Ashley, você tá bem? Tô. Me dá um segundo, eu te tiro daí. E aí? Tenta isso. Consegue descer? Eu te pego. 啊。Yeah. Yeah.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 Uma dica pra você. Parece que algo grande tá pra acontecer na sala do trono. É difícil bancar babá, né? Aí, Eida! Eida! <risos> Perfeito. Não mudou nada. Que mulher. Oi, eita, monstros da porra. Eita, olha ele aí, gente. Crônicas da Busca, Julho. Dois anos após meu despertar, o Mestre Ramon atribuiu a minha honrada tarefa de melhorar as falhas da nossa forma humana. Procura procurar a perfeição como observado em nossos irmãos artrópodes. A essa causa devotarei minha vida de bom grado. Já eu acho que tu foi usado, mas tudo bem. Tô achando. Ah, tá aqui. Caralho, bagunçou meu inventário todo, velho. Deus. Dois. Que ótimo. Tem dois deles. Que bagunça aqui. Vai organizar de novo o meu inventário, porque. né? Bagunçaram. Ashley! Não, para! Não! Não chega perto! Se machucou! Cuidado! Por favor, prossigam. Querido, só vai fazer o sofrimento piorar bastante. A estrada, por, por favor, por ah. favor. Se. Seus doentes. Ah. ¡Aquí nos despedimos, Señor Kennedy! Firme, Ashley. Eu vou te buscar. Liam sempre o sobrevivente. Não aguentou, foi? Debauchado. Que vez de branca garra. Excelente pouso, hein? Oh, não agarrou, não. Jurava que ia agarrar, cara. Jurava. <risos> Bilhete do prisioneiro, mais um morto. Faz quanto tempo que me jogaram aqui? Os, restos, os poucos restos de comida dados no começo acabaram e não nos dão mais nada. As dores da fome e da sede são insuportáveis, sem ter como matar a sede. A maioria recorreu à água escura. O primeiro transtorno foi Hermínio. Ele estava tão fraco... Aliás, o primeiro transformado foi Hermínio. Ele estava tão fraco que não conseguia nem andar. Mas de repente enlouqueceu. Ao fim de sua fúria, dois tinham morrido.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 mercador ali. Arranjei mais mercadoria extra. Você vai curtir. Oxigênio L2, emergencial, recrentes, hidrouriarte talavera, data da instalação, 2 de novembro de 2012, a instalação das uxas de nitrogênio líquido solicitadas, mês passado foi concluída, atenção, nitrogênio líquido é uma substância extremamente perigosa, a exposição a ela pode causar cegueiras, geladoras e até morte, manejo com cuidado. É, o verdugo vem aí. Atrair ele para ali. Se ele aparecer, mas provavelmente vai. Crônicas da Busca 3. Maio, nove anos após meu despertar. Ao abrir esta válvula, o um líquido preto entrará nas minhas redes e circulará por todo o meu corpo. Minha expectativa é que seja a experiência mais dolorida de toda a minha vida. Aguardo o julgamento com grande expectativa. É uma honra sofrer com o parto sagrado do Renascimento. A próxima vez que eu despertar, será como verdadeiro servo do mestre Ramon. Eu, Isidoro, Uri, Uriarte, Talavera, faço x voltas, Eu ultrapassarei os limites dos homens e serei verdadeiro servo de Deus. Encontrarei herége e serei o seu carrasco, o seu verdugo. Total. Vem aí. Vem aí, um verdugo. Isso aqui é doideira. Pois é, mas tem doido pra tudo, né Leon? É aí que tá, meu querido. Tem tá doido pra tudo. Provável que sim, Aí, ó. I think. Faz usando a bazuca nele, na moral, <risos> na moralzinha, até tem um <risos> pouco de paz. Oi, <risos> oh, gente, Zero paciência pra enfrentar ele agora. Apesar que era uma luta que eu curtia bastante, mas atualmente vamos no mais, no mais rápido. Vamos no mais rápido. E aí quando eu rejogar... ele sem a bazuca será que tem alguma coisa pra cá? meu deus, que bagunça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 O ele aí, ó. faça um preço, camarada. E é isso, né, pessoal? É isso.